What's up learners? Aqui é o Júnior Silveira, Eu sou professor de inglês online, tô aqui na minha casa e aí o Flash mandou para mim, Júnior, o Eliezer do Vida em Finda falou alguma coisa sobre inglês lá no Flow Podcast então dá uma olhada aí e vê se você concorda com o que ele falou ou não, é sobre inglês e tal ah, beleza, vamos lá Flash, vamos analisar essa parada aí, beleza? Aliás, Eliezer e o pessoal do Vida em Finda, responde os meus e-mails já tentei entrar em contato com vocês e nada, do dinheiro pô, vamos lá Vamos lá, pessoal. É, no hostel... Eu, eu fazia uns vídeos insano na, em, em Londres nessa época. Eu, por exemplo, eu fazia uns vídeos de... É, 24 horas sem dinheiro em Londres. Ou eu, então, eu começava o dia com um centavo e no final do dia tinha 20 libras. 20 libras e fazia dinheiro. Então, eu fazia uns vídeos massa que viralizavam até né, pra essa época. Qual que é a melhor tática pra fazer dinheiro na Europa? Na Europa? É. Cara, tem, tem como você trabalhar pros outros. Uhum. Você ganha grana lá bem. Eu ganhava 2 mil libras por, por mês. cara Doze mil reais mesmo. hoje em dia, né? Doze mil reais, né? Duas mil libras por mês, né? Pô, isso é um salário muito bom. Às ah, vezes seis, né? Acho que é isso. Trabalhando, lavando um prato e fazendo pizza. Pô. Mas também, sei lá, cara. É foda você, você trabalhar vendendo coisa lá, de comer, porque lá é mais pesado a, a vigilância sobre essas coisas assim. Mas sei lá, você fazer música, se você for muito bom, você ganha muita grana. Muita grana. 100 libros por dia, 200 livros por dia. Londres, o pessoal dá muito valor nisso. Que da hora. Tem um cara lá que eu, que eu entrevistei que o cara tinha fazia beatbox e o outro tocava saxofone e ele fazia 400 libras em um dia já, já fez, né? Não não fazia todo dia, mas lá no verão. Agora no inverno esquece fazer dinheiro assim só você. É, eu lembro que quando eu viajei para Inglaterra e para França eu vi bastante, né? Músicos de rua. Em Londres praticamente toda a estação de metrô que eu descia eu encontrava é músicos. Então assim, a, a, o chapéu cheio de dinheiro, moeda, eu sempre via o pessoal depositando, né, o dinheiro lá no chapéu, enfim, para esses músicos, pessoas parando, tirando fotos, selfies, vídeos, enfim, é muito mais reconhecido do que aqui no Brasil, pelo menos eu tive essa percepção. E eu me lembro também na França, né, em Paris, o... ah, eu vou colocar o Instagram dele aqui embaixo depois para vocês darem uma olhada lá. O cara toca violino lindamente e parava sem assim, a saudação de metrô de Paris ali, todo mundo olhando, aplaudindo, o cara mandando mal bem, parecia um artista de, de palco assim, uma performance, e realmente é muito mais reconhecido lá do que aqui no nosso país. Mas tem, tem vários jeitos, cara, a música é um deles, é, é, agora nunca vi ninguém vendendo coisa na rua lá não, vi, mas é bem pouco, não é igual ao Brasil, Interessante, que né? é mais livre lá, é menos. Entendi. Se tu for bom no ukulele, dá pra fazer uma grana. É, cara. cara toca uma outra música que não for <risos> uma, musica, uma música do Charlie Brown, tá de boa. Mas dá pra fazer uma grana. Dá pra fazer uma grana Charlie Brown, Qual Quanto foi a maior quantidade de grana que tu fez um dia, assim, nessas, nessas viagens? Na... Deixa eu ver. Ah, cara, porque depois eu só, só trabalhei pros outros, né? Tá, então, ah, mas vale, lá. tá valendo. Sei lá. Ah, um, sei um, lá. Mas num dia, assim, um dia. E um dia? Não, é, é, tipo, tipo lá é em Londres, na segunda vez que você tava lá. Em qualquer lugar. Eu trabalhava no, em, um, eu em uma hamburgueria argentina, fazendo hambúrguer argentino. E, eu, e de noite, quando saia de lá, eu ia trabalhar é, limpando um, uma hamburgueria vegana. Contradição, <risos> né, cara? Mas é, eu, eu fazia 35 libras na hamburgueria vegana e no argentino fazia 70 libras por dia. É, eu trabalhei na Disney. 2006 para 2007, 2007 para 2008. Naquela época, pagava-se 6 dólares e 30 a hora, né? Depois aumentou um pouquinho para 7, se não me engano, dólares a hora. Naquela época era vezes 2, 3, acho que vezes 3, né? Dava um dinheiro legal. Pô, para um, um jovem né? brasileiro trabalhando nos Estados Unidos estava ótimo. É melhor do que nada. Só para citar um aqui é a minha experiência, hein? Ah, então, né? junta dá 100, 100 e poucas libras. Pô, tá ótimo. Está ótimo. É, é, mas trabalhava c****** também, né? Trabalhava, começava de manhã saía meia-noite lá do, do, do lugar que eu limpava lá Era só o trabalho, cara, lá trabalho, trabalho Mas vale a pena, cara, você é bem pago pra caramba lá E você conhece muita gente, eu trabalhava num mercadozinho lá Que tinha várias bancas de comida e tal Era bem, bem massa E, sei lá, mano, experiência, eu aprimorei muito o meu inglês Praticando inglês com a galera Você aprendeu outra língua? Chegou... Agora chegou na hora do inglês, tá demorando, hein, Flash? Alguma coisa? Só inglês espanhol, que é o básico mas ser... espanhol também tu aprendeu dar? Eu, sim, espanhol eu aprendi, só que não não igual ao inglês. Foi outra tática, mas também praticando com a galera. Que foi tipo... só praticando com a galera. Ah, praticando. O inglês foi, tipo, pra sair... É, o meu espanhol foi a mesma coisa. No primeiro programa que eu fiz pra Disney, eu morei com dois... Do, dois caras da, do, de Peru né? Falando espanhol, obviamente E aprendi muita coisa, muita coisa Desenvolvi bastante o meu espanhol eu Já tinha estudado anteriormente Mas eu tive a oportunidade de praticar né? nessa oportunidade Realmente, não sei escrever muito bem não Mas falar eu arranho muito bem Pra sair do zero pra alguma coisa Foi assistir um filme Aí botava a legenda em inglês E no final, tra aí, todas as palavras que passavam no filme Que eu não sabia, eu anotava num bloco de notas No final do filme tinham 300 palavras Aí eu ia no Google Imagens e... Fazer a tradução pela imagem. Não essa pela é a melhor, essa, essa daí... Legal, eu falo isso né, no, no meu curso de inglês fechado para as pessoas terem um caderno, para fazer anotações e tal. E usar também o Google Imagens como uma um excelente ferramenta para você visualizar aquela palavra que você está aprendendo. né? Porque, por exemplo, você vê, sei lá, chair, cadeira. E aí você coloca no Google Imagens, chair, vai aparecer cadeira. Então é como se você tivesse... É, traduzindo não a palavra, mas traduzindo a imagem, entende? Então é o que os professores faziam antigamente nas escolas tradicionais, como eu fazia também, mostrando flashcards. Né? Se você é professor das antigas, você vai lembrar disso. Hoje em dia o flashcard seria o Google Imagens, né? É uma tática bastante boa. É boa. Porque é, quando você tra... quando você pega e só traduz para pro... sua língua materna, você você cria é falsas imagens, da Sim. coisa. o melhor jeito Sim. que tem é quando você, por exemplo, você vê uma palavra em outra língua como um sinônimo para a palavra da sua língua materna, por exemplo. É... é o que eu estava falando, né? Vamos lá, tem... se, eu sou... se eu sei inglês e... e português, isso aqui tem dois jeitos de chamar, tá ligado? Posso chamar de caneca ou posso chamar de mug, uhum. né? Mas assim, na minha cabeça, ela... o caneca não é mug. É isso aqui que é mug. Uhum, entendeu? Exato, exa é. exatamente isso. É. Não é a tradução, não é que é, é o inglês seria o português com outras palavras. Exato, ela não tá ligada às palavras em português, tá ligada Sim. ao significado das exato, coisas. Exato. Porque tem toda a cultura atrás da palavra, é, né? Toda, exatamente. como a palavra chegou para ser aquela palavra. Uhum. Isso muda muita coisa. Tem, tem, toda a razão. Eu penso da mesma maneira. Talvez agora não me venha nenhum tipo de objeto, né, para poder fazer um outro exemplo, mas eu posso dar o um exemplo como Google, né? O Google, além de ser empresa, também virou meio que um verbo. Né? Então, faz uma pesquisa aí na internet. Então, esse faz uma pesquisa virou, tipo, ah, dá um Google aí. Google it, please. Just Google it. Então, é como se né, um exemplo de, de, da palavra Google que transcendeu a empresa para virar um verbo, fazer parte... Do, do, do linguajar das pessoas. Por isso que a língua é viva, tá sempre mudando constantemente. Imagina uma pessoa que parou no tempo 10, 15, 20 anos atrás, de repente acorda e fala, pô, a pessoa tá falando Google, o que, que é isso? Né? Então, perdeu, ficou para trás. É um exemplo aí. É, é, só essa percepção já muda muita coisa mesmo. Sim, sim. E outra coisa que, que também ajuda pra caramba, com certeza, é precisar da língua para comer. Exato, né? exato, exato. Você precisou falar outra língua pra Sim. poder se virar, né? Aí... Foi o que aconteceu comigo mais no espanhol, porque eu, eu cheguei no. O primeiro lugar que eu visitei que não era que não falava espanhol, que foi o Paraguai, e não sabia nada, cara. E viajando sem dinheiro ainda, cara. Você tem que falar com as pessoas, meu. É. Você não pode depender só, sei lá, você não vai ter tempo de, de aprender a parada. Então, sei lá, meu. E tem uma galera que acha que espanhol, por parecer com português. É fácil. Não, não mesmo. Tem uhum. muita coisa ali que tem muita armadilhazinha, porque a maioria das pessoas entra nessa de que de ligar uma palavra a outra palavra e não ao significado dela. Sim, sim, então, sim. Aí, essas armadilhas que são criadas eles são perigosas também. Sim. É, o espanhol tem muita similaridade com o português, mas em questão de vocabulário, nossa, é, é, tem muita palavra que te pega. Eu não sou o professor mais indicado né, para falar sobre espanhol e tudo mais. Prefiro que a Adriele ela tem um curso de espanhol também, uma ótima professora de espanhol, minha amiga, ela consegue falar melhor do que eu, mas o que o Igor falou aqui é verdade. Né? Sim, sim. É, muito interessante isso, cara. É, o, o negócio do Google Maps me ajudou pra caramba, cara. Cara, em 10 filmes que eu assisti, eu já tava... F... não falando, porque não tava praticando, mas entendendo que a galera falava comigo. Entendi. Que, aliás, esse é o procedimento, né? Primeiro você entende o inglês, outro idioma, aprende a escrever, aprende a ler e falar é somente a última habilidade que você desenvolve, né? Eu sei que muitas pessoas querem falar inglês, têm essa vontade, esse desejo, meu Deus, quero falar, falar, falar, falar, mas primeiro você tem que se preocupar em entender, você não consegue falar aquilo que você não entende, compreende o que eu quero dizer? Eu não posso falar sobre um assunto porque eu não entendi a ideia dele, não consigo opinar porque eu não conheço aquela informação, aquele assunto. Mesma coisa em inglês. Não tem como você falar algo que você não conhece. Entenda que o último passo é falar, tá? Não tenha pressa. Porque depois Parte. eu ia lá em Brasília mesmo, eu ia em uns grupos de galera que vai, que vai pro bar só pra falar inglês. inglês. Ah, existe isso. É. Claro. É, você não precisa pagar nada Você vai lá Porque a galera lá também quer praticar Então você vai lá Fala inglês com a galera É legal isso aí porque É como se fosse um encontro, né Encontrinho para praticar inglês Isso é bacana Eu não sei se tem no Brasil muito isso Aliás, com essa época de pandemia, né A gente não Fica mais difícil você encontrar pessoas Mas pela internet Acredito que Existem aí alguns grupos, fóruns Que as pessoas podem se juntar, trocar ideia ali e tal Até a gente fez um grupo de WhatsApp no ano passado Pra galera praticar inglês Talvez a gente retorne aí futuramente Mas fica a dica aí de você se expor ao inglês, entrar em contato com o idioma através de séries, músicas, filmes. Claro, um curso de inglês ajuda bastante e outras dicas e outras coisas que são essenciais para o seu aprendizado, que inclusive eu vou passar isso para vocês, eu vou fazer um evento dia 4 a 8 de janeiro, o evento Como Aprender Inglês, o link está aqui na descrição, primeiro link aqui, para você ter mais oportunidades de entrar em contato com o idioma, estudá-lo e inserir o inglês na sua vida, que esse é o processo correto para você aprender um pouquinho todos os dias com frequência. Eu não vou terminar o vídeo não, faltava 20, 40 segundos, mas acredito 20 segundos, mas acredito que a ideia foi essa, certo Flash? Certo galera, participe do evento, clica aqui na descrição. So that's it for today learners. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, aprendido e tenham tido insights legais aí para você continuar os seus estudos. Me siga lá em todas as redes sociais, estou postando bastante conteúdo diferente, bastante conteúdo novo. E me segue lá para você aprender mais. All right? Eu sou o Júnior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching e lembrem-se todos vocês, see you around. Bye. Um tchau do Luigi também. Ó. Luigi, say goodbye. Vamos, papá? Ah, papá você quer, né? Bye.